Olha só, você já montou e enfeitou a sua árvore de Natal ou ainda está em busca da árvore perfeita? A nossa que está aqui do meu lado, olha só que linda, muito linda, né? Ela foi montada na semana passada, mas a história dela começou muito antes de ser colocada aqui na nossa sala da de casa. E a tuia, a nossa árvore, ela precisou de cuidados, claro, e que a gente compartilha agora essas dicas com você. Ho, ho! Ho, ho, ho! Arô! Teu é Papai Noel. Ok. Olha que tuia mais linda que eu consegui, Murilo. Ê, que a minha aqui tá com ciúme da sua. Olha o tamanho da minha! Exagerado. Olha chaveirinho. Ai, meu Deus. Ei, tira uma dúvida. Tuia é pinheiro e pinheiro é tuia. Qual é a diferença entre os dois? Olha, tuias, pinheiros, ciprestes, todos são coníferas que pertencem a esse mundo primitivo das árvores, vegetais que conseguem permanecer verdes, bonitos, até durante o um inverno rigoroso. Aliás, sempre que a pessoa escolher um pinheiro natural, um pinheiro vivo para enfeitar a sua casa, o ponto de partida é realmente avaliar se ela está bem verde, saudável, e se tem raízes? Murilo, é o tal do pinheiro verdadeiro e do pinheiro falso, né? Olha, o pinheiro verdadeiro, as tuias verdadeiras, os ciprestes verdadeiros, eles estão enraizados. Olha só as raízes aqui, ó. Ela tem a capacidade de não só aguentar o nosso verão, né? E conseguir aguentar outros anos. Você pode dar continuidade ao cultivo porque essa planta está viva. Agora, o pinheiro falso ou o pinheiro cortado, ele, como não tem raiz, ele dura um natal só. Dá uma batidinha. Isso eu não fiz. Isso eu esqueci de fazer, Moreira. Será que é verdadeiro? Será que eles... Será que é verdadeiro? Será que é falso? Um, dois, três e... E... E... Aê! Verdadeiro! Que doideira! Com certeza, é. Mas eu, eu, sinceramente, achei esse vaso... Muito pequeno para o tamanho da planta. Se a pessoa tiver condição de passar a tuia para um vaso maior, é até melhor. Porque quanto maior a quantidade de terra ou substrato, maior é a umidade disponibilizada para a planta. A tuia precisa de substrato úmido constantemente, sem encharcar. E eu pedi para fazer furos, porque isso, na verdade, era um cachepô. Mandei bem? Tá ótimo, Ana. É um vaso proporcional ao tamanho da sua tuia e é um vaso que pode ser aproveitado depois que passar o Natal para cultivar essa tuia na área externa. Então vamos lá, Murilo. Começa por onde? Primeiro passo, vamos começar pela famosa drenagem, né? Uma palma de uma mão bem aberta nesse vaso aí, desse tamanho, já está suficiente. Tá bom. Vou fazer um barulhinho, hein? Meu Deus, o furacão chegou. Desculpa aí, produção de arte. <risos> ah, dá até medo, hein? Nossa, eu acho que melhor não. <risos> Com certeza. Deixa eu ameaçar aqui, né? O vaso dentro, só para eu ter uma ideia de quanto de terra eu preciso colocar. Você tá saindo uma ótima jardineira, hein? Perfeito. Você vai para onde, querida? <risos> Por que, que eu tô tão atolada hoje, Moura? Será que é a emoção que o Natal tá chegando? Agora, então, é colocar o... o... A terra, não é isso, substrato? Até dar o nível da tuia, do cipreste ou do pinheiro para que ele fique na borda do vaso, tá bom? Jesus! Tem que, tem que treinar muito para fazer isso? Como é que tá o teu treino aí, Moreira? Ah! Gente! Ponto para mim. Ponto para gente. <risos> eu tô aqui, eu estou balançando o vaso. Tadinho dos periquitos aqui. Os periquitos estão caindo todos. <risos> Não sei você, Murilo, mas eu tô toda suada. Eu não gosto muito, não. Será que eu tô errada? Se você não apertar e a planta ficar solta, esses bolsões de ar, além de dificultar o enraizamento da planta, eles vão ajudar a secar mais rápido. Pronto! Correto, gente? Ideana, né? Eu tava aqui atrás. Uhum. Sempre que mexer, com as raízes dos pinheiros ciprestes e essa tuia, essa tuia holandesa, não pode danificar as raízes. Na hora que você apertar ou tirá-la do vaso, aperte principalmente a área que envolve o torrão. Esse espaço entre a borda do vaso, e as raízes que você colocou, substrato de floricultura ou terra de jardim, é nesse local que você tem que apertar com bastante vontade. Agora, Ana, você pode molhar generosamente ele. Eu tenho duas dicas importantíssimas que eu preciso reforçar e relembrar todos que resolverem cultivar uma árvore de Natal viva em sua casa, tá? Tá? A primeira é a irrigação, umidade constante. Dependendo da região do Brasil, tem que molhar um pouquinho todos os dias. E luz natural. Se colocar esse pinheiro num ambiente muito escuro, ele vai secar e vai morrer. Porque é um ser vivo, ele precisa de luz para sobreviver, tá? Câmera em mim. Porque depois de tanto esforço e de tanta beleza, eu preciso fazer uma revelação. Ai, meu Deus. Esqueci de colocar a manta. Perfeito. Mandei mal, Murilo. Ô oh, Ana, realmente a manta de drenagem, ela é um complemento da camada de drenagem, mas se você não tem a manta, também não vai deixar de plantar. Colocando uma camada de caco de telha, tijolo, brita ou argila expandida no fundo do vaso e mais um substrato permeável, um substrato soltinho, já tá valendo. Tá bom, minha tuia. <risos> Uma dica também muito legal é a pessoa que vai cultivar uma árvore de natal dentro de casa apoiar o vaso nesses suportes com rodinho ó, porque eles facilitam o transporte da sua árvore de natal eles facilitam a rotação dessa árvore de natal como ela vai ficar de 30 a 40 dias dentro de casa o ideal seria uma vez por semana rotacionar um quarto dela, olha só, para ela receber luminosidade em todas as partes, tá bom? A pessoa que comprar um pinheiro, uma tuia, um cipreste de Natal, ele pode chegar em casa um pouquinho descabelado, né? Um pouquinho com alguns galhos fora da simetria que a conífera pede, né? Se precisar, é só pegar uma tesourinha de poda e com delicadeza, avaliando com calma, sem pressa, que galho ela vai cortar para manter essa simetria, ó. E essa poda, ela pode ser feita tranquilamente, desde que você utilize uma tesoura bem afiada, tá bom? Lindo demais, adorei. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Murilo, é com relação aos enfeites. Então, o que você sugere como enfeites para um pinheiro de verdade, natural? Enfeites leves. As árvores de Natal artificiais elas possuem um, ara... um galho com arame, que são mais... Firmes, então elas comportam enfeites mais pesados. A árvore de Natal viva natural não, ela só ela é delicada. E existem enfeites de encaixe. Olha só, eu até tenho aqui uns exemplos: ó, três reais. Esses enfeitinhos aqui, ó, é, não é caro. Essas bolinhas vermelhinhas, olha que bonitinho. Você acha que vai dar certo, Ana? Você até pode encaixar, não tem problema, mas isso já é um efeito cênico, é temporário. Você tem que lembrar que na hora de molhar, você vai ter que molhar a sua árvore de Natal e molhar os vasos individualmente dos bicos de papagaio, senão vai morrer tudo, hein? Aliás, vamos aproveitar até mostrar para as pessoas que tem vários portes. Ó, Eu tenho o bico de papagaio pequeno, eu tenho o bico de papagaio médio e eu tenho o bico de papagaio grande, que é esse seu. Tá? Eu tenho uma opção a partir de R$ 5,00, que também cria um efeito muito bonito, que eu tenho aqui, ó, uma suculenta chamada calandiva. A tuia é tóxica? E o bico de papagaio? Os pinheiros, ciprestes e coníferas utilizados como árvore de Natal não são tóxicos. Tá? Agora, o bico de papagaio, né, conhecido como euforbia pulquérrima, é tóxica perigosíssima, se assim, ingerida por animais de estimação e crianças. Murilo, essa tuia não vai ficar aqui do lado de fora da casa, vai ficar na sala. Qual seria o lugar ideal para ela? Não vale a lâmpada fluorescente, incandescente, LED, de dicróica, não vale. No máximo a dois metros de distância da janela. Murilo, adorei as dicas, muito fáceis. Agora é só começar a enfeitar. Vou aproveitar e vou enfeitar a minha aqui também, ó. <risos> mas essa não vai ser uma tarefa só minha, não. Eu tô colocando esses três enfeites, mas todo mundo da de casa vai participar. Feliz Natal! Feliz Natal! E vivo verde! Vivo verde! É isso aí, né, gente? Vivo verde! Caramba, já é dezembro, o Natal tá pertinho! Que tuia linda! Né? E viu como é fácil? É, cuidar dela, ter uma. Então, se você quiser rever aí algum detalhe sobre plantio, cuidados, é só entrar na nossa página do G-Show, tá bom?